Na moral, isso é a batalha central E na moral, isso é a batalha central Na moral, isso é a batalha central A humildade é a essência e o respeito é fundamental Pode ir pra, pode ir pra Gavô começa aqui pra ficar legal e hoje a batalha do é luta tradicional Só que independente você sempre manda mal E sua derrota hoje também é tradicional Entende? Não tem eficiência Dread na cabeça Mas rimando você não mostra resistência Então aqui, aqui cê atrasado Na feita é um TED Seu talento é procurado Ninguém acha Gaflote de esculacha Sua moral é baixa Cê vai pra sua casa e chora agora Pois cê sabe que você é um idiota Freguês acostumado Cê sabe que é otário Vai voltar com a derrota Só Pra ver como que você é inútil, pode atacar bem bastante Pois seus versos aqui é fútil Uhulco. E aí, mano, vai deixar? Você vai deixar? O ah. que vocês falam pra eles? Eu não deixava Vai! Oh, oh, oh. Não, esse é o clima. Falou de resistência, cê não tem resistência na sua rima. Porque cê sabe, vou te atacar. Se liga, meu parceiro, tô eu chego pra te lascar. Porque cê sabe, mano, minha rima é indígena. Cai só Juliette, parece até o alienígena menor. Porque vem comigo. Tá ligado, mano? Que você é iludido. Eu esqueci tudo que você falou. Mas tá ligado que eu mano a minha rima sem calor. Porque eu vim pra cá mesmo, não sabendo. Tá ligado, meu parceiro que eu chego desenvolvendo Ei. É isso aí Pedro RZ Vocês ouviram O primeiro round Vamos lá Barulho pro Gaflow Barulho pro Pedro RZ Gaflow Pedro RZ 1x0 Gaflow Terminou, começa Pedro RZ na voz Vamos que vamos Que eu chego aqui mandando, até pequeno, até menor que o menor que tem 13 anos. Porque cê sabe que eu vou te atacar. Se liga, meu parceiro, que eu vou ter que te matar. Porque cê sabe que eu mando pra tu, com bem forte, tu parece até urubu. Porque cê sabe que eu chego te matando. Se liga, meu parceiro, que eu chego improvisando. Porque meu mano aqui eu mando sem caô, com essa correntinha no pulso que eu sei que tu comprou no camelô. Porque você sabe que eu vou ter que te matar. Agora eu vou te explicar. Uou. E aí, mano? Yeah, yeah. Aí, direito de resposta da flor do outro lado, vamos que vamos! E yeah, aí, yeah. vai morrer, mano. vai morrer. Uou, uou! Criança de 13 anos, pode pa, É criança de 13, porque aqui eu tô louco pra te matar Então pega a visão, eu faço free E com certeza sabe que nessa base você vai desistir Você fala de ET, pode pá Difícil mesmo na batalha é ter que te aturar. Cê sabe, mano, que alienígena. Só que Gaflow é diferente. Vem no tipo flow indígena. Então pega a visão, pois é rap nacional. É rap nacional que você não vai aguentar. Gaflow é clássico, ele é mais tradicional. É flow indígena, nacionalidade é igual Guaraná. Então pega a visão aqui no Free, pois você não representa de Tupi, Gaflow é índio do Free. Yeah. Eita. Rapaziada, vocês ouviram? Então vamos lá, hein? É isso. Barulho pro Pedro RZ. Uou! Barulho pro Gaflow. Pedro RZ. Gaflow. Gaflow Gaflo, tá na próxima.